Olá, este é o nosso mapa de Agrarian Skies, uh, quem jogou fui eu e o de nenas, portanto a fada do lar. Uh, tá que é. e, um, isto foi a nossa zona inicial, uh, o mapa é o Hard, é o, que eu não me lembro bem o nome. Uh, esta foi a nossa zona inicial, onde criámos aqui os nossos primeiros Chives, as nossas primeiras máquinas, etc. Tínhamos aqui uns chests cheios de coisas. Eventualmente fomos criar aqui um, um gerador de oros automático, ou seja, utilizámos o, o Extra Utilities para gerar Cobblestone, que era automaticamente hammered e sieved para criar uh, os, os blocos todos, depois eles passavam aqui para os smelters, eram todos desfeitos, isto tudo automático, tudo muito bonito. Criámos também aqui um sistema de computadores onde podemos armazenar todos os itens que tínhamos, ou quase todos alguns que a pôr aqui. Um, aqui foi a nossa zona das abelhas. Aqui tive mais eu a trabalhar. Mas, essencialmente, tivemos aqui a criar as abelhas perfeitas. Como é, como é costume. Temos aqui as várias espécies. E criámos... Uh, basicamente, criámos aquelas para as quests. E criámos também uma ou outra para criar umas shards. Que nos deu jeito. E depois, também, uh, tivemos que meter aqui umas árvores. Para estar a fazer uns transmutations. E conseguir fazer as quests da Walnut. E da, dos limões e dessas coisas. Aqui em baixo é a zona do Nenas, do Botânia. Portanto, apresenta aí a zona, Nenas. Né? Aqui temos as flores, Acabamos por sempre das pétalas para fazer as nossas receitas. Aqui temos algumas geração de manga, Estas é através do sol. Estas são através de comida. Aqui temos algumas também são através de couro. Depois couro, o excesso de couro era apanhado através do excesso. Depois também temos aqui mais alguma geração de manas Estas só geram mana durante a noite Criamos o nosso portal dos elfos, Dos elfos em que depois usamos para, para trocar os itens Ainda fizemos também uma planta de loot Que ah. está por aqui é. um ah, Para pegamos também... o, o loot das danes E foi assim que nós conseguimos o nosso primeiro division de sigil Também criamos uma para criar abelhas para ajudar o, o David Uhum. Temos as cabeças, fomos apanhando <risos> as Estas cabeças já agora estão na raiz de uma Redwood, que é essencialmente uma árvore que ocupa não sei quantos mil blocos. Só que nós não sabíamos, então plantámos a árvore, a árvore cresceu, fica aí uma árvore massiva, até achámos giro. Eventualmente o nosso, o nosso harvester de árvores uh, fez aqui Exatamente. uma cadeia de contacto entre as árvores até à Redwood e apanhou isto tudo. Então, pronto, deixou ficar as raízes. E a gente construiu aqui uma torre em cima daquilo. Só para o caso de depois irmos meter uns windmills. Aqui tínhamos mais umas árvores. Tentávamos apanhar as árvores todas dos fora e dos naturas. E dessas coisas todas. Aqui foi o nosso sistema de criar árvores e dirt automaticamente. Ou seja, criávamos árvores uh, com aquele sistema do harvester. De vez em quando alterávamos o modo para fazer shear ou não as leaves. Iam dar aos barris que vinham dar aqui. Os barris têm um bug. Que, com os item ducts, porque os item ducts assim que estão a mandar um item para lá assumem que o barril está cheio. Uh, isso deu-nos alguns problemas, mas eventualmente lá desen desenvolvemos. Aqui também temos os nossos portais para o Deep Dark e para o Last Millennium, também são úteis. Uh, depois deste lado temos aqui a nossa pequena zona de Mycelium e de Witchwater. Aqui foi onde spawnámos os nossos mobs. Temos aqui uma, vários mobs. Temos aqui também uma vaca de chocolate, brutal. Uh, já vamos explicar como isso foi feito. E aqui foi a nossa mob trap que juntámos a um ritual do Blood Magic, a um Slaughterhouse do Mine Factory Reloaded que serve para fazer Meat e Pink Slime e a um grinder também que serve para fazer Liquid Essence que dá depois para spawnar outros mobs. Usámos sempre o mesmo spawner para tudo. Uh, e depois pronto, a seguir ao, ao, ao, ao mob, à mob farm temos aqui um, dois spawners um do Blood um do Farmcraft e outro do MFR para podermos uh, termos formar alguns itens que precisássemos. Aqui deste lado temos o nosso pomar uh, apanhámos as árvores todas do uh, no modo em que isto é do Harvestcraft algumas foi, foi, tivemos de usar o marca uh, mas criámos todas as árvores e também pusemos aqui a nossa a nossa enchantment table aqui pelo meio. Uh, aqui foi onde ativámos o nosso sigil, temos aqui um bocadinho de Cursed Earth, dessas coisas, um esqueleto a mandar setas. Aqui foi onde tivemos a explorar o Thumbcraft e criámos, basic... explorámos por acaso o Thumbcraft bastante a fundo. Pelo menos conseguimos fazer as quests praticamente todas, faltam-nos 6 ou 7 se calhar, uh, que temos de desbloquear. Um... E basicamente tínhamos aqui os, as essências, os aspectos aqui com a alchemical furnace para converter itens nesses aspectos Aqui foram os nossos aura nodes que apanhámos, todos, todos com stabilizers para não estarem comerem-se uns aos outros. Uh, aqui no work os diamantes, etc. Aqui foi o nosso, o nosso, a nossa runic matrix e era aqui que a gente fazia infusion e basicamente aproveitámos as cabeças todas de esqueletos e de coisas que apanhámos para estabilizarmos as infusões, ou seja, com este setup só praticamente as infusões que diziam dangerous as é uh, davam problemas e mesmo assim só tivemos mesmo problema uma ou duas vezes alguns itens apareceram, normalmente correu tudo bem. Aqui está o nosso curativo VAT uh, com um, um Energized aura Node em cima para impedir que os mobs morram aqui dentro e que nos permite fazer infusions em mobs vivos e foi assim que criámos então a vaca de chocolate. E aqui, pronto, uma, uma Silverwood Trees, uma Greatwood com cujos saplings apanhámos a fazer trocas com um peixe uh, que prendemos lo aqui, coitadinho. Está aqui então, o primeiro sapling, sobre tudo, foi do Chester. Da ponta de. Ah, sim, sim, sim, exato. pegávamos um, um sapling com, com isso, só que uh, essa árvore acabou por não dropar nenhum, nenhum, nenhum sapling, então tivemos de achar mais. Uh, temos aqui o, a nossa, o nosso spawner de squids, aqui alguma, o nosso spawner de comida. Basicamente, alimentámos esta, este mapa inteiro, foi a uh, tomates com alface, com, com outra coisa qualquer que fazia. Que, é que, que comida é que isto fazia? Já não me lembro. Ah. era tomate, e alface e a, se não me engano, fazíamos um sítio qualquer. Pronto. E aqui tínhamos as nossas seeds de redstone, que foi basicamente a nossa única fonte de redstone, porque todos os outros materiais conseguíamos apanhar, fazer grind a uh, uh, cobble, e redstone era o único não, e depois cobblestone e quartz e isso tudo pudemos ir apanhar ao Nether eventualmente, nunca precisámos assim muito. Uh, também fomos ao thomcraft e criámos ali um portal para aquelas dimensões Aquelas dimensões escuras do, do TomCraft e o só lá entrei uma vez e morri instantaneamente. E fiquei chateado na de eu lá voltar Pronto, para criar aquele portal foi uh, criar o portal ali na box do Exasterys. E para isso tivemos de estar a spawnar Eldritch Guardians que apanhamos Basicamente com o um Warp de vez em quando aparece um. Apanhámos um numa seringa e pusemos aqui no Wrath no, no Cage do Forbidden Magic. E com isso conseguimos spawná-los, apanhar uma parga de, de Ender Eyes, ou como é que chama depois serviu para criar uhum. o, os cultistas, essas coisas todas. Um, aqui foi o nosso blood magic, portanto temos um altar tier 5. Não conseguimos fazer o tier 6, uhum. mas não foi por, por nossa culpa. Eu já vou mostrar o que é, aconteceu. Temos aqui os calcinators, uhum. uh, os, as coisas todas. Um, Temos aqui dois rituais. Um deles foi o binding ritual, que de vez em quando é preciso. E o outro foi o ritual of the dead, ou como é que isto se chama. Foi só essencialmente para criar uh, aquele aspecto negativo do Thumb do Blood Magic, agora não me lembro o nome. Uh, isso depois permitiu-nos. É Corruption, acho eu. Permitiu-nos fazer Corruptador, que era preciso para algumas quests, mas acabámos por não, por não nos meter muito por aí. Especialmente porque uh, eu pus-me pus a 20 de Corruption, tive de ativar isto 20 vezes, acho eu. E um, basicamente começaram a spawnar galinhas atrás de mim. Galinhas com 100 de vida, era a coisa mais irritante sempre. Uh, pronto. Isto aqui foi o nosso sistema para também automatizar o Blood Magic com um o Altar Manipulator, um wide Shifter, depois aqui com os roupas e os dá para automatizar as coisas. Um, os beacons foram feitos com co Exhaustis, não chegámos a matar nenhum Idar Boss. Chegamos, chegamos. sozinho. Ah, sim, ok. O Nenas matou sozinho, correto. Não, Eu não, não, não matei. E agora vou mostrar que nós tentámos fazer o Altar de nível 6, tier 6. E supostamente criámos aqui o, o ritual que, que custa 15 milhões de LP, criámos isso tudo. E ele criou esta estrutura e nunca chegou a criar a vila. Ou seja, nós por momentos pensámos que até se calhar era preciso chão para ele desenvolver o caminho ou qualquer coisa. fizemos aqui a Cobblestone. Nunca nada aconteceu. Fomos à Net Verde disseram que podia, haver, podia acontecer esse problema se o Chunk fechasse por algum motivo. Ou seja, a altura onde a gente estava distante o Chunk podia fechar. Nunca chegámos a perceber o que aconteceu. Uh, finalmente, também criámos aqui uma casa escura onde tivemos a, a, a nascer uh, Orberry Bushes, que isto nunca, nunca foram muito úteis, mas pronto. E tivemos. <risos> Boa! Uh, e também tivemos aqui a fazer crescer Nether Ward, que também era preciso um nível de luz bastante baixo. Finalmente, vamos então mostrar uh, o Nether. No Nether criámos a nossa própria base. Portanto, acabei, acabei de ser morto assim que entra aqui na no nossa base por um Creeper que estava aqui dentro. X. Aqui no Nether, uh, criámos aqui uma base de obsidian em Hardened Less. Um, supostamente, os, os, as explosões do, dos gases no, no Gradle de não chegam a destruir coisas, mas só por uma questão de boa-fé. Uh, e criámos também aqui esta coisinha gira. Explica-me lá o que é que isto faz, Nenos. Nós conseguimos fazer essa O ao do Gaia. E basicamente tinha duas tidos. O primeiro matamos bem e dropavam os itens que nós precisámos. O segundo de dropar itens bons, conseguimos matar uma vez ele roubou me um item. Depois pela parte de aí, nunca mais a conseguimos matar. Morríamos Mas, sempre a meio. Ele dropou um item que me dava, mais é mais vida, dava-me para ir mais 6 ou 7 corações. Além dos que, que eu tenho normalmente. <risos> eu apanho aquele tipo normal e aquilo assim. Bound to Bloomer. E eu, Ananas, olha, acho que eu aqui uma coisa. Uh, enchemos isto com, com luzes do Blood Magic, que é as Blood Lights. Uh, não sabemos se isto chega a fazer alguma diferença, se chegar a pôr os mobs mais fracos, porque sei que este mod supostamente desativa tudo o que se está aqui a passar, mas nem podíamos voar nem nada. É? Uh, não sei como é que, isso, como é que então, as coisas entram, as mesmas coisas. Pronto, penso que foi isso. Um, explorámos os modos todos. Uh, vou vou mostrando aí de lado agora o, o Thomcraft, tudo o que explorámos, tudo o que fizemos, research. As quests todas que fizemos. Só nos faltou algumas do Farmcraft do E uma ou outra de outro aspecto. Que não, não, ou não foram desbloqueadas ou simplesmente não nos demos ao trabalho de fazer. Percorremos um longo caminho desde que começou. Ainda me lembro. Ainda tenho aí um vídeo. Se calhar ponho aí para mostrar em comparação como é que era o aspecto inicial das coisas. Uh, e perdemos se calhar horas ali a destruir, uh, cep, uh, a destruir leaves com com cruco. Para ver se dropavam sepplings e a comermos minhocas e não sei o quê. Uh, mas acho que, overall, acho que fizemos aqui um bom trabalho. Aprendemos bastante com o Grandin Skies 1, uh, que, que nós chegámos a fazer vídeo desse, mas aprendemos bastante com esse. Neste novo, só houve uma situação onde morremos mesmo e perdemos as vidas todas, e foi basicamente porque tínhamos duas vidas, e eu pensei, ok, estamos seguros, e vou, vou ao Nether, ou o que é que foi, e morro, e o mapa acaba, e nós ficámos assim, estamos... E eventualmente é que descobrimos, ok, duas vidas é, é, como estamos dois na parte e duas vidas é, é o limite. Um, e quando descobrimos isso, pronto, e começámos a jogar a sério, não, não houve mais batutices que as vidas. Uh, mas sim, tivemos aí uns problemas. Ah, e também houve problemas, por exemplo, a fazer loading, entrávamos numa dimensão nova, morríamos instantaneamente no loading. Também há problemas, pá, sinceramente, nós não, não estamos de que esse género de coisas aconteça. E se calhar... Fomos uma vida nova ou metemos em criativo para conseguir entrar na dimensão, passar o problema do loading e depois aí então lidamos com os mobs. E se morrermos, morremos. Se não morrermos, não morremos. Uh, mas sim, acho que fizemos aqui um bom trabalho. Chumbaste a três exames por causa disto, admito lá. Aparece. <risos> pronto. Não, mas foi... Ah, e fomos também ao Ender uh, aqui com o End Cake do Exastris. Para quem, se alguma vez alguém tiver alguma dúvida de que é que as coisas fizeram. Uh, e pronto. Foi isto, muito obrigado a todos por terem visto uh, este vídeo and we'll see you next time.